É o seguinte, minha dúvida é se o, o coach que nós estamos trabalhando é o presidente da empresa. Sim. No caso, nessa reunião de alinhamento, a gente vai ter o coach, o Couti, o próprio gestor, que é a mesma pessoa, e o RH. Não teria uma... uma normalmente, uma... normalmente, essa reunião de alinhamento é coach e Couti. Coach, Couti, coach, coach, não vem nem o RH. Normalmente, não. Certo. Aí vamos dizer que a, acontece uma situação dessa. Uma das competências que ele tem que trabalhar já deixou claro no sistema e é realmente, às vezes, essa into, uma intolerância, alguma coisa do tipo. E aí, nesse alinhamento, ele já fala não, eu não quero trabalhar isso porque eu... Então, assim, a própria competência, fala, a falta da competência falando mais alto. Uhum. Como a gente pode estar lidando com essa situação? O que, eu, o que eu vou deixar claro aqui que não é o que eu indico e não é o que o teste indica. Se ele quiser trabalhar, ok. Mas não é usual e não é o que está sendo indicado. Tá? Esse é o primeiro ponto, mas eu não paro por aí. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo que já, já começa a ser um processo de coach, igualzinho que eu fiz com ela. A assertividade. Me dá evidências disso no dia a dia. Às vezes o cara vai dando tanta evidência, tanta evidência, que ele, ao invés de justificar o que ele quer desenvolver, ele justifica o que é, de fato, a necessidade de desenvolver. É a falta de percepção dele até da própria necessidade. Tá? Lembra a história velha do ponto cego? É um ponto cego. Ele não reconhece. Esse processo de desconstrução, e qual é a nossa arma ou ferramenta de trabalho, melhor dizendo? São as nossas perguntas, justamente nesse momento, para dizer o seguinte. Ok, me dá evidências disso. Onde é que você vê isso acontecer com maior frequência? O que, que faz com que você queira deixar essa de lado e trazer essa? Quais são os ganhos que essa daqui vai trazer momentaneamente, que essa não traria? O que, que você vai deixar de perder aqui, que você está dando mais importância, do que o que você perde aqui? Entende? A gente vai para esse processo de questionamento. Já é um processo de coaching dentro dessa reunião de alinhamento. Eu posso te dizer o seguinte, normalmente o sujeito cede. Uhum. E não é que eu faça isso para que ele ceda, eu faço isso para que ele tenha clareza. E ao ter clareza, que é parte do processo, ele chega no estado final desse, desse encontro uma clareza maior, e aí ele consegue tomar uma decisão mais assertiva.